Onde está a Dinamarca? Uh, mãe, a Dinamarca está é aqui, ó. Oh, achou? Eu senhor. Aí, qual é o tempo de hoje, mãe? O tempo está muito chuvoso. Olá, gente! Tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do meu canal, Meu Sapato Pelo Mundo. E hoje a gente só quer falar um pouquinho aqui da... Do... Agradecer, né? E falar como foi o nosso tempo aqui, que foi muito bom, foi muito gostoso. Mas antes de tudo, já curte o vídeo, se inscreve no meu canal, nesse botão vermelho aqui embaixo. E também é... compartilha aí se você quiser, pra quem quiser conhecer, saber um pouquinho da Jocum aqui da Dinamarca. E que mais, mãe? A próxima coisa que acontece... <risos> roda a vinheta! E roda a vinheta, gente! Hey! Hey! Hey! E a gente tá aqui na base da Jocum, já nos nossos últimos dias. Uh, no penúltimo dia, né, mãe? Penúltimo dia. E a gente vai embora. É, e a gente ficou muito feliz de, de servir essa base, de estar tá aqui, de conhecer as pessoas desse lugar, foi muito legal mesmo. É. E o que mais, de... mãe? Já tô triste, porque vou embora. É, já tá ficando com saudade. Meu Deus, pra mim é difícil, pra ir embora é mais difícil ainda. <risos> quando a gente, a gente se prepara Acho pra vir é prepara né? o coração pra vir e aí quando chega aqui a gente foi super bem recebidas e é, a liderança da base, os obreiros da base, o pessoal é muito legal e que recebe as pessoas muito bem, né? Com, com um grande carinho e hospitalidade, isso fez toda a diferença no nosso tempo aqui, né mãe? E, e eu ajudei, é, no, eu falei no vídeo anterior, nesse que vai aparecer aqui em cima, eu falei um pouquinho do que a gente estava fazendo aqui na Dinamarca e foi muito bom poder servir na área da comunicação, né? Fazer alguns vídeos pra ajudar na divulgação aqui da base e também ajudar naquilo que eles fizeram esse tempo aqui, no, no, na celebração deles. Foi muito bom ajudar em todas as áreas, né? Em tudo que a base precisa de ajuda. E pra você, mãe? você acha? Ah, foi muito legal ficar aqui esse tempo... É como um né? você vai para um retiro e ali você tem o seu tempo de oração, de comunhão com Deus É tudo tranquilo, você tem, você tem tempo para orar, para louvar a Deus E ao mesmo tempo você serve também, ajuda aqui na base, né? claro é, e, e o pessoal aqui é muito bacana, é muito legal é, eu gostei muito, e o lugar é né, muito legal também, é muito aconchegante. Aí ah, ah, yeah. aqui a base é bem aconchegante. É, é bonito, porque eu vou mostrar depois a, a vista, né? Tem toda a vista. Hoje tá chovendo, então se eu for mostrar vai estar tá diferente. Mas é, em outros vídeos também você já viu as imagens daqui, é muito bonito. É, e é bem aconchegante, né? Bem, é. é um lugar que recebe muito bem. Muito, muito bem, que recebe. Rainha, nota 10 <risos> Bom, gente, essa é a base da Jopun É aqui é, de Chevrolet. é difícil falar o nome Que é em dinamarquês Gente, essa base é muito legal foi, A gente tá muito feliz de ter Servido aqui, de ter ajudado aqui A gente vai sentir saudade E a gente, com certeza Se um dia a gente tiver a oportunidade A gente quer voltar é, Estar certeza. aqui com eles de novo E... Foi muito bom. É legal, né? Você fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. E o povo dinamarquês, eles são muito bacanas, são educados, mesmo que você não saiba falar a língua deles, mas eles te recebem muito bem, eles te tratam muito bem, então eles... Eu gostei muito do, do, do povo dinamarquês, né? Porque também a gente teve contato durante esse tempo com, com pessoas aqui do, do país, né? é, verdade. é verdade, O vídeo de hoje é esse, só pra gente mostrar um pouquinho. Se você quiser fazer TED aqui na Dinamarca, souber inglês, é, você pode só entrar aqui é, nesse vídeo ou entrar no site é deles que vai aparecer aqui embaixo e aí você pode aplicar o seu o seu formulário e se você quiser vir fazer TED aqui o ano que vem é, você vê o preço vê tudo e aí você pode vir se você for aceito obviamente é, e também é, se você quiser conhecer a base mesmo um pouquinho da base do, do, do lugar o vídeo vai aparecer aqui do lado tá vendo aqui aqui perto do, dos Estados Unidos Vai aparecer bem aqui, tá bom? Então você... <risos> então você pode clicar e assistir o vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande beijo e tchau, gente! Tchau, bye.